O Setor de Infraestrutura da Escola de Engenharia, Sinfray, propõe a melhoria das instalações da nossa unidade, além de criação de espaços auxiliares. Uma dessas ações foi a instalação de diversos palios em vários pontos do Quarteirão do Campo Centro, onde está o prédio centenário. Conversamos com a arquiteta Camila Pega horário sobre esse trabalho, que foi bem recebido pelos estudantes. Atualiza! Então, falando um pouco do setor de, de infraestrutura da Escola de Engenharia, nós somos uma equipe técnica né de arquitetos, eu sou arquiteta e tenho quatro colegas engenheiros, mais dois bolsistas e um auxiliar administrativo, e nós trabalhamos com a melhoria da infraestrutura da Escola de Engenharia. A gente tem uma atividade bastante propositiva, nós não acompanhamos a execução ou autorizamos a intervenção nas dependências da URGS, que é uma atividade essencialmente da sua infra Uh, mas nós nos engajamos muito em ouvir a comunidade da Escola de Engenharia e tentar proporcionar espaços melhores, qualificar salas de aula, laboratórios, gabinetes, uh, desenvolver projetos para espaços novos. E dentro desse contexto, além das, uh, da melhoria das instalações básicas de ensino, que as salas de aula e laboratórios, no âmbito do PDI a gente tem se dedicado também a desenvolver alguns espaços auxiliares, não são essenciais, né, como esses básicos que eu falei anteriormente, mas eles também têm um papel bem importante na, uh, na, em proporcionar para os alunos, uh, e para a comunidade em geral, né, os técnicos, os professores, uh, espaços que complementem as atividades de ensino e pesquisa. E tendo esse ponto de vista mais inovador, de proporcionar convivência, troca de experiências, espaços que incentivem mais a criatividade, um pensamento mais livre, foi que a gente começou a desenvolver alguns espaços complementares. E esses, esses espaços em áreas abertas, como que nós estamos aqui, através da instalação dos pallets, foi um desses projetos do PDI da Escola de Engenharia. E a instalação dos pallets ela começou com uma ideia do Engajamec, que é um grupo da engenharia mecânica de alunos, que uh, conseguiram alguns pallets na empresa que um desses alunos trabalhava, era estagiário, e eles mesmo desenvolveram um protótipo né desses bancos e cadeiras e solicitaram nossa autorização para que a gente pudesse colocar em algum lugar no campus para que eles pudessem sentar, conversar, estudar, conviver. Uh, e na época nós Encontramos um espaço e instalamos. Como não, foram, não foi feito devido ao tratamento da madeira, esses palets em alguns meses eles já acabaram deteriorados em função da, das intempéries, né, da exposição à chuva e ao sol. Uh, ficaram deteriorados e a gente acabou tendo que removê-los né, em função da, de riscos né, que eles poderiam trazer não estando em boas condições de uso mas uh, havia nascido a ideia, então a partir dessa iniciativa do Engajamec, a gente contatou novamente a Estil, que foi a empresa que fez a doação dos pallets, e conseguimos 120 pallets, que foram tratados pela marcenaria da URGS, a partir daí foi então uma ação coletiva entre a escola de engenharia e a marcenaria da Suinfra, e então eles fizeram realmente um trabalho muito profissional, fizeram toda uma seleção dos melhores pallets, dos melhores uh, pedaços de madeira, fizemos o um tratamento com verniz, que pode assegurar agora uma maior durabilidade desses pallets. E após alguns meses a gente, agora na primavera, acho que foi um período bem oportuno para que eles fossem instalados e bem utilizados pelos alunos, nós uh, fizemos a instalação deles, que prontamente foram ocupados e, enfim, todos os dias a gente consegue ver uh, eles sendo utilizados de diversas formas em diversas configurações nos espaços onde nós colocamos. E um aspecto importante, eu diria dois aspectos importantes da, dessa iniciativa dos pallets. A primeira é que é uma solução, um projeto simples e barato. A gente gastou praticamente com verniz. Claro, teve o transporte, a parte de, de pregos, né, as ferramentas, ferramentas que foram utilizadas, mas foi uma iniciativa barata para a universidade e relativamente simples. Né? Teve um tempo de trâmites burocráticos até a gente conseguir autorização, definir os lugares onde íamos colocar, mas perto de outros projetos que a gente desenvolve que exigem um esforço muito maior, custos muito maiores, essa foi uma iniciativa que teve resultados bem expressivos, né? As pessoas realmente se interessaram e usam muito com poucos recursos e pouco esforço. Então, às vezes, quando a gente simplifica, a gente percebe que as coisas podem ser mais fáceis do que a gente projeta. Uh, e outro aspecto interessante é que os pares eles são muito flexíveis. Então, a gente pensou numa posição inicial tanto na localização, quanto na configuração de mesas e bancos, com base na na investigação, né? na percepção que nós tínhamos do uso desses espaços. No entanto, a gente percebe que eles são flexíveis e que os alunos eles modificam a posição dos pallets de acordo com as necessidades deles. Então, às vezes, a gente vê que tem três bancos e duas mesas, para isso de manhã, de tarde, o banco já está em outro lugar, com outra mesa, ou tem um grupo de alunos conversando com três pallets ao redor. E daí os colegas estão do lado e arrastam um banco para outro lugar, para formar outro grupo de conversa ou de trabalho. Então isso é bem interessante porque a partir da observação a gente consegue verificar até que no futuro, assim quando a gente fizer outras iniciativas ou implementar mais pallets ou fazer a eventual substituição, a gente consegue identificar essa dinâmica né, e aos poucos ir compreendendo melhor como que, que tudo isso funciona. Então, isso acho que é uma coisa bem positiva, a liberdade que os usuários têm de modificar as configurações e usar eles da maneira mais eficiente possível durante esse período que eles vão, vão estar aqui disponíveis.